Olá, crianças! Eu sou a Peppa Pig! Hoje, eu estou triste! Eu vou ligar para Suzy! É a criança do Peppa Pig, peraí! Peppa... É você? Quem tá me ligando? Eu, a sua amiguinha. Nossa, é... Você de novo doente? Ah, o que você quer, doente? Eu quero um copo da água. A cagada tava dormindo aqui só pediu pra eu trazer um copo de água no carro? Tu então não conhece uma coisa chamada galão, não, minha filha? Desculpa. Agora dorme bem, pá.